Olha o gato, rapaz. Boa tarde, Paraíba. Boa tarde, João Pessoa. Hoje, uma segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019. Mais uma vez, aqui agradecendo a Deus, primeiramente, e depois a sua audiência. E vamos agora para os destaques desta segunda-feira. Atenção, Paraíba. Há poucos minutos, alguns minutos atrás... Bandido vai assaltar uma pessoa no Castelo Branco e a vítima tenta segurar o celular e leva um tiro na mão. A vítima acaba de chegar no hospital de emergência e trauma senador Humberto Lucena, aqui na capital paraibana. Tem mais aqui, tem mais. Caminhoneiro é executado a tiros quando estava bebendo com um amigo num bar aqui na capital paraibana. Essas e outras vocês vão ficar sabendo a partir de agora, aqui. Mas só aqui, no programa Gato Preto da sua Pense TV. Olha o braço, rapaz. Gente, recebi uma informação agora de uma fonte da Polícia Militar, de que dois homens, numa moto preta, pararam ali no Castelo Branco, para assaltar uma pessoa que estava num ponto de ônibus. Essa pessoa parece que ou se assustou, alguma coisa parecida, tentou correr, alguma coisa assim. E os bandidos, como ele segurou o celular, os bandidos efetuaram uns, um tiro na mão da vítima. Pelo amor de Deus, gente. Atenção guarnições da Polícia Militar, que estão aí em rondas, aqui na capital paraibana, ali próximo ao Castelo Branco, aqui do centro, em que tá as pessoas, dois homens numa moto. Balearam uma pessoa agora que deu entrada no já, ou seja, está chegando no hospital de emergência trauma, senador Humberto Lucena. A gente pede aí para a polícia ver se dá uma, uma melhor né, é, empenhada aí, para ver se consegue identificar e prender esses bandidos que praticaram este assalto e balearam uma pessoa. Vamos lá. Rapaz é achado morto com a cabeça esmagada na cidade de Aliança. O vídeo e foto da, Do local Sem condições de apresentar para vocês Mas Nós temos uma foto aí Que eu quero que o J solta aí Para a gente mostrar para vocês Esse fato Terrível Que aconteceu na cidade de Aleandra tá certo? A vítima ela, foi identificada como Eriton E foi encontrado, ou seja, foi assassinado, executado, certo? Pedradas, pauladas, tudo na área da cabeça, morrendo no local, certo? Então vamos lá agora para mais uma informação de uma mulher. Ela é presa, acusada do tráfico de drogas. Laís Cristina, 31 anos de idade. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Geralmente quando um traficante é preso pela polícia, geralmente, olhe bem, pai, depois, é, Jorge diz que todas elas são, não, geralmente a mulher dele passa a assumir o tráfico de drogas no lugar do marido que está preso, certo? Por quê? Ela não tem um contato com ele direto no presídio? Ele vai passar todas as coordenadas para ela. Olha, fulano, ciclano, você liga, ele vai levar a droga. É, é tanto, você quer. Você, olha, tem, essa, tem um caderno lá que é assim, que é assado. Essas pessoas, assim, assado, é quem tá devendo a gente. Então passa toda a coordenada para a mulher. A mulher começa a comandar o tráfico no lugar do marido. Vem comigo aqui e olha para... Aparência desta mulher aí Olhe bem pra ela Tá vendo aí, ó Isso tem cara de traficante, gente? Isso tem cara de ser mulher do tráfico de drogas Aqui na capital paraibana? Não tem Olha aí, ó Tá vendo? Ó, oh, oh, oh, oh. é, aquele, é aquele negócio, ó Não tem outro, vai você mesmo Assume aí, fica aí Aí a polícia descobre, vai lá dar a butada e prende uma coitada dessa aí Tem filho pra criar, tem que comer Aí a polícia chega lá e prende a mulher é isso? 31 anos de idade, Laís Cristina Agora sabe o que vai acontecer com ela? Vai ficar presa, né? Vai pro presídio, vai lá pro Júlia Maranhão Que é o presídio feminino em Mangabeira Vai passar uma porrada de tempo lá o marido já preso, não sei, mas tudo indica. E ela vai agora assumir. Agora vai estar tá o marido preso, a mulher presa e os filhos. Vai ficar com uma situação de uma mulher dessa. Não é isso? É, o negócio é sério, gente. Atenção, homicídio em Nova Santa Rita. A área de Santa Rita, ali, meu amigo. Tá brincadeira, não. Vamos ver o vídeo do homicídio em Santa Rita, lá em Vazia Nova. Gente. Tá se matando gente lá em Santa Rita. Que a gente fica assim, imaginando o que é. Mas muita gente sabe. Sabe o que é isso? Tráfico de drogas. Aí, ó. A gente teve que. Né, trabalhar aí nessa imagem aí Pra não mostrar muito pesado pra vocês Mas os tiros, todo, todos os tiros na cabeça É aquele negócio Ei, vai Chega aí, tome bala pra cima E o cava tava numa moto Acabou caindo da moto e ó Tá vendo? Ó a situação Olha a situação, gente Olha a situação, viu? A moto caída ali, ele caído ah, meu Deus, não é que vamos, vamos parar com tanta violência, hein, gente? Aonde é que a gente vai parar? Olha, teve um acidente ali próximo à entrada de Galante, lá perto de Campina Grande. Um carro capotou e algumas pessoas saíram feridas. Com cuidado também de não trazer imagens fortes para vocês, nós temos só essa imagem aí. E o vai colocar aqui para a gente. Certo? Olha aí, ó. Tá vendo? A capotagem. Olha lá, duas pessoas feridas ali. Esse homem que tá aí que vocês estão vendo só o braço dele, a perna dele. Esse homem aí tá bastante ferido no rosto. Certo? Por isso que a gente teve que dar um certo cuidado para não. Viu? Para não mostrar muito para vocês. Mas tá aí, foram socorro. Às vezes foram socorridas para o trauma de Campina Grande, que era mais perto. Ninguém sabe qual foi o motivo aí dessa capotagem Mas geralmente Às vezes é, uma, é alta velocidade Que você dentro de uma caminhonete, Esses carros novos agora Se você prestar atenção A direção ou é hidráulica ou é elétrica Então qualquer coisa que você fizer no volante Meu amigo, faz uma diferença tão grande Num carro acima de 120, 130 por hora Não é isso? E às vezes você se assusta com alguma coisa na estrada Um cachorro um gato, um cavalo, um burro, você tá acostumado com outros carros que você vira o volante rápido? Vou fazer isso com um carro direção elétrica ou então direção hidráulica, meu amigo. O carro faz isso. Né? Geralmente, esse acidente é causado por isso. Tá certo? Velocidade, e a pessoa não é acostumada com direção hidráulica e direção elétrica, certo? Vamos lá. Acusado de, de praticar assaltos. Lá em Remígio Foi assassinado Chegaram e disseram É, nata lá, lá tá Tá assim, assim assado, chefe E a gente vai fazer o quê? Ele já fez assalto com força aí O negócio aqui tá, tá feio Vai lá e come ele Como é, chefe? Manda, manda o pessoal ir lá e comer ele Quero daqui pra amanhã ele morto Aí os cabras reúnem lá O chefe mandou matar É, é Vai lá, aí os caras foram lá e comeram com esse rapaz na bala, mostra aí, na tela. Olha ele aí, tá vendo, rapaz novo, era para estar trabalhando. Era pra estar estudando, era pra estar cuidando da família, ou então do pai, da mãe, da avó, do tio, seja lá de quem for, né? Mas não. Vai pra vida errada, vai praticar assaltos, vai matar, vai roubar, vai fumar droga, vai fazer tudo que não presta. Aí só tem dois destinos, é o que eu digo sempre aqui. O bandido tem que se ligar, que pra cada que, que é fora da lei, ele só tem dois destinos. Os dois destinos, é todo mundo sabe quais são. Cemitério... E cadeia, gente. Certo? Cemitério e cadeia. Aí, ó. Esse aí já foi embora. Vamos lá pro. vestir o paletó de madeira, não é isso? Olha. Esse caso que eu vou contar agora. Eu fui fazer a matéria no sábado. Muita gente conhece esse rapaz que eu vou colocar a foto dele na tela aí. É o Darlan Fagner, 37 anos de idade. Sabe como é que foi o caso do Darlan ali no João Paulo II? O Darlan estava bebendo junto com um amigo. Olha o Darlan aí na tela. Certo? É? O Darlan chamou o amigo dele, falou: "Vamos ali pro bar ali, for beber num bar lá no João Paulo II". O Darlan como é? Muito conhecido, tem inimigos também ali na, na área da Citex Que eu estou sabendo O Darlan ficou sentado numa mesa por trás de um jarros com as plantas Ele sentado na mesa com um amigo E na calçada tinha outras pessoas, baixei de gente De repente, lá vem um sandeiro de cor prata Três, segundo informações, três homens dentro mas claro que alguém passou essa fita para esse escaba. Como? Assim, pegando o um telefone. Ó, Darlan tá no bar, ali no João Paulo, com um amigo sentado por trás de um pé de palmeira, dentro de uma. No bar, tá? Ah, já sei onde é, essa mulher, é? sei. Pronto, e ele tá sentado por trás, como se tivesse escondido, tá ali bebendo com um amigo dele. Alguém passou a fita, que ninguém ia adivinhar que o Darlan ia estar naquele bar, naquela hora. Com um amigo sentado numa mesa bebendo. Aí lá vem um sandeiro de cor cinza. Quando o sandeiro se aproximou do bar, o sandeiro deu uma parada em frente ao bar, aí o, o bandido olhou, olhou e disse: é ele mesmo ali, atrás daquela palmeira. Aí pegou a pistolona, ponto 40, de uso restrito da polícia, e passou a descarregar a pistola em direção de Darlan gente, Darlan morreu sentado, com tiros no peito, no ombro e na cabeça disseram que o cara que estava com ele, correu e também atirou contra os caras mas não tem, segundo o perito que esteve no local, disse que só viu o que tinha no local ali era só cápsulas de pistola ponto .40, ou seja, dois carros foram atingidos na frente do bar, dois veículos com esses tiros, né? Não sei como mais pessoas não saíram feridas no local porque o bar estava cheio de gente. Quer dizer que hoje a gente não pode nem ir para um bar a pé de casa. Levar a família ali, vamos comer uma pizza ali, vamos comer um cachorro quente ali, vamos tomar uma cervejinha ali. O medo que dá, gente, é você ficar num local desse, você não sabe quem é que tá numa mesa atrás de você. Uma mesa do seu lado, porque vai vir gente, é, vão matar, chega lá e vão meter bala. E depois que dá o primeiro tiro, o segundo em diante o cara já fica assustado. Aí acabou-se. Pode ser alguém atingido, que não tem nada a ver com a história, morrer de graça. Você, por isso que muita gente fala, ah, eu não vou mais pra bar, mais pra show, mais pra canto nenhum, não é medo, o povo tá com medo de sair pra esses cantos, a verdade é essa, aí, Darlan, ó, tá morto ali, dá pra ver agora, ali, caído ali, tá vendo, ó? ele caído, ó, tá sentado na cadeira, caído, pro lado esquerdo aí, ó, a planta ali, ó, ele tá pro lado, dentro do bar, do lado esquerdo que, do vídeo, é a calçada, ele tava bebendo ali atrás das plantas, pra ninguém ver que ele tava ali, e quando eu estava lá, chegou uma pessoa para mim no meu ouvido e disse: Gato preto, vem cá. Vem cá, Gato, vem cá. Eu encostei assim, o cara chegou no meu ouvido e disse: Gato preto, daqui a pouco você vai ouvir fogos e vai ouvir, vai ver fogos saindo, sabe de onde? de onde da Citex. O pessoal da Citex, lá da comunidade Citex. Não gostava dele. Acharam foi bom a morte dele. Sim. Eu falei, pai tá certo. Fiquei esperando. Daqui a pouco não deu outra. Fogos de artifício pra tudo quanto é lado. E vindo de onde? Da Citex. Aí você me pergunta, por que que ninguém gostava de Darlan? Ou seja, muita gente não gostava de Darlan. E eu sei. A polícia passou a investigar o caso. Pra ver se tem câmeras ali. O senhor, ou se alguém anotou... Placa de veículo, alguma coisa, desse tal desse sandeiro. Eu já soube que teve outro veículo também dando apoio, que foi um palio. Além do sandeiro, tinha um palio dando apoio. Foi o que a gente soube. Mas tá aí. Fato lamentável <coughs> desse caminhoneiro da Arlan, viu? Fato lamentável. Outro caso. Sábado à noite, eu no plantão. Agora aqui deu, eu fiquei triste com essa matéria, porque quando morre pai de família, a gente, a gente sente, né? A gente fica triste. E esse caso, eu vou contar agora, foi de um pedreiro que foi para casa de uma filha, ali por trás do posto da Polícia Rodoviária Federal, em Marés, Bahia tem um posto da PRF ali, por trás. E vai pro mutirão, né? Muito bem. Ele foi para lá. Ele morava em Tibiri e foi para a casa da filha. Quando foi à noite, ele saiu da casa da filha e disse Filha, eu tô indo para casa, eu Tô cansado, trabalhei hoje o dia todinho. Painho vai embora. E a gente se fala depois. Tá bom, uma benção. Aí. O seu Edmilson do, da Silva Melo. 57 anos de idade Saiu, para cada filha, sozinho, a pé Desceu ali Quando chegou ao lado da PRF Do posto da Polícia Rodoviária Federal Ele foi tentar atravessar a BR Quando ele foi tentar atravessar a BR Ele foi atropelado Por um veículo que não vinha devagar não, gente Agora, eu queria saber se os, os carros estão passando ali, em frente à PRF, em alta velocidade. Em frente à PRF, estão passando em alta velocidade. E outra, tudo escuro. Uma escuridão só. A verdade é essa, tudo escuro e os carros passando, correndo ali. Eu não sei porque que aquele posto está desativado, eu não sei o que está acontecendo. Diz que estão reformando todos os postos da PRF, do, da Paraíba, ou do Brasil. Aquele ali, se você passar ali, você, não, você pode ver, você não vê nem viatura e nem ninguém ali. É abandonado. Mas por quê? A culpa é dos patrulheiros? Não. É alguém que fala, sai daí, aí não tá funcionando mais. Aí os carros estão me passando, correndo ali. Bote pelo menos, gente. Pessoal aí da, da PRF aí, coloque pelo menos. Um quebra-mola aí, então. Uma, uma alombada eletrônica por aí Que o pessoal tá passando em alta velocidade Em frente ao posto da PRF aí Foi que atropelou o seu de Mills Matou ele na hora É iluminação como eu tô dizendo é, é, Tudo escuro, cara, tudo escuro Vou Eu olhei assim pra cima, meu amigo Tudo apagado, escuridão Digo, o que é isso aqui? Olha lá. Por ali você tira Pelo vídeo Por aí você tira, ó Olha só, tudo escuro. Agora lá atrás tem uma, um, uma viatura da PRF. PRF. Por quê? Porque soube do atropelamento, foram, foram para lá para dar um apoio. Agora os patrulhos não têm culpa. Ele vai, se eles têm que... Ali era um posto, foi desativado. Aí eles vão ficar ali fazendo o quê mesmo? Mas tinha que ter um cuidado de colocar pelo menos uma lombada eletrônica ali. Olha aí, ó, coitado do seu Edmilson. Foi atropelado e morto, a filha dele estava em casa, aí chegou uma pessoa lá Ei, seu pai, ah, olha, tem gente que não sabe nem dar notícia de alguém morto, né? Aí chega, dá, dá assim, ó, no supetão Ei, seu... mataram seu pai ali Aí ela, a menina disse, não, o pai ainda é daqui aqui agora, hein? pai ainda está em casa já Foi não, acho que foi seu pai, vai lá, acho que é seu pai Aí a jovem foi quando chegou lá, que viu o pai, que tiraram o pano, que viu o pai dela, ela teve um chilique. O pai estava agora comigo, gato preto, agora na minha casa, eu digo, eu sei. E agora eu vejo o pai morto aqui, digo. Gente, é brincadeira o um negócio desse, cara. É brin agora é o pior. Além da escuridão, quem atropelou, vazou. Certo? Não prestou socorro e fugiu. Então se você que está me assistindo. Estava na hora. Viu alguma coisa gente. Passe os dados do carro para a polícia. Pelo amor de Deus. Viu? Passe. Rapaz. Chega, chega da, da... E atenção paraíba. Atenção. Pra quem não viu, vai ver agora. Quem não viu, vai ver agora. O exato momento... Um vídeo... De um exato momento que... A barragem lá de... Brumadinho... Estourou. Na hora. Solta aí. Gente, olha o terror. Fica vendo aí essa imagem. Foi o exato momento... Que aconteceu Olha ali gente, olha só Caraca cara Imagina o tanto de, de lama Que vem ali agora E os trabalhadores As pessoas que moram no local, olha só Parecendo um tsunami né velho Olha só Olha só, vem destruindo tudo cara. Destruindo tudo Meu Deus Bota de novo pra quem... Olha a altura da barragem. Olha, debrumadinho. Olha só. Rapaz, o negócio é sério, viu? É sério. Certo? Então aí, pra, pra quem não viu, né? E pra encerrar aqui rapidinho, um poste caiu em cima de um carro lá na Itácio. Um veículo foi, bateu num poste e rodou. Aí esse poste caiu em cima de outro carro, não tinha nada a ver com o carro coloca aí Jota, esse vídeo aí desse poste que caiu em cima desse, desse carro aí, desse parece que é um palho né, caiu em cima de um palho aí é um palho, veja aí olha, olha só como é que foi o carro aí eu pergunto Edson se esse carro fosse seu, quem é que ia pagar esse carro pra tu, se um poste caiu em cima do teu carro claro, teve feridos ou então se foi, não foi nada grave mas quem que ia, quem vai pagar teu carro se um poste caiu, a Energiza Prefeitura Qual dos dois? Energiza ou Prefeitura Se o cara, ou o cara Que bateu no poste, o outro veículo E aí Eu acredito que vai sobrar pro Caba Né Que bateu no poste, derrubou o poste desse outro carro aí Tá certo? É, vamos agora interagir Vamos falar com o povo agora quem é Edson? Marinês de Campina Grande Marilene? Marinês Gomes Campina Grande Parabéns, viu? Pelo seu aniversário, Deus abençoe Parabéns mesmo, tá certo? Quem mais, hein Edson? Age... Agemiro Costa Gato Braz? É, é Gato Braz São Paulo, Gato Braz de São Paulo Um abraço para você aí, viu? Do Gato Preto Rosimé de São Paulo. Itaquera. Itaquera, é? Olha só. Brinca. Um abraço aí o pessoal de Campina Grande tá nos ouvindo aí, viu? nos assistindo, né? Que é justamente... Ouvindo também, porque é pela Pense FM você escuta, né? Patrícia de Pitimbu. Patrícia de Pitimbu e Patrícia Gonçalves de Campina Grande. Neto de Campina Grande. quem mais? Júlio Veloso. Júlio Veloso. E tem também... É, que tá assistindo a gente agora também, a turma do Sertão da Paraíba aí, todinho aí, Pombal, Cajazeira, Souza, Patos. Quero agradecer aí o sítio Barrocão, aí, pessoal, todo mundo do sítio Barrocão aí em, Caja, em Pombal. É, vamos dar, uma, dar um abraço aqui também para. O Valentina Gril, Andréia do Valentina Gril aí na, Judo, aí na Rua do Jarro. Meu amigo Alexandre, né? Alexandre aí que, que é o caba que vende celular com força aí também, viu? Alexandre, um abraço pra você, viu? Um abraço também apertado para o pessoal da Peixada do Amor na Praia dos Seixas. Eita Peixada gostosa, Peço... Quem? Raísa Dantas, é? A Thaísa, com T, Thaísa Dantas. Rio Grande do Norte? Mas, rapaz, Thaísa, obrigado, viu Aqui a gente tá Todo dia nesse horário aqui, trazendo informações Da área policial para vocês, viu Thaísa, obrigado mesmo E também Mandar aquele abraço A todos os radialistas, jornalistas Pessoal que trabalha em TV, rádio Portais aqui de João Pessoa Que me ligam muito, elogiando O trabalho, elogiando o programa Então eu quero agradecer, então quero aproveitar também Você que é empresário, comerciante Quiser fazer parte para patrocinar o programa Gato Preto, ou vem aqui na Pense TV, ou me procura no meu telefone 9955-3396. 9955-3396 é meu zap. É meu zap. Você fala comigo pelo zap, tá certo? Ou então você entra em contato com o departamento comercial aqui da Pense TV. Tá certo? Depois eu pedi para a aí o pessoal aí ficar colocando embaixo aqui para mim, o telefone aqui do setor comercial... Que às vezes fica ruim pro pessoal entrar mais em contato, sabe? Aí pode entrar em contato comigo também no meu, no meu zap: 9955-3396. Tá Minha lá. sobrinha de São Paulo? Eliane Bandeira. Eliane. Eliane É a produtora também, viu? É a produtora aí. Essa, essa aí, quem mais aí? Quem mais aí tá aí? Netinho do Valentina de Figueiredo, né? Felipe, lá do Valentina. Veloso de São Luís Olha só, Veloso de São Luís Madonna do Espetinho Madonna do Espetinho Ma... Aonde é esse Espetinho dela? Ela... Vê se ela diz onde é, a gente fala aqui, não tem problema não Madonna do Espetinho É né, Madonna? Micael do, do Cristo completando o ano Micael, parabéns, que Deus te abençoe viu? Muitos anos de vida Vocês que estão me assistindo também Você pode ser o repórter daqui do Gato Preto Como? Você pode mandar vídeos, fotos de fatos policiais que aconteceram que você pegou aí na sua rua, no seu bairro, manda pra mim, tá certo? Pode mandar pra mim que a, gente, a produção aqui vai olhar direitinho, vai sair seu vídeo. Se você quiser que a gente crédito pra você, você diz pode, pode botar meu nome aí, que foi eu que mandei. Se não, pode deixar que a gente assume aqui, qualquer coisa foi eu que peguei com a polícia, tá bom, pessoal? Pode mandar pra mim, meu zap 9955-3396. Pode passar a usar para mim, tanto para o Instagram também, Gato Preto TV. Você me assiste também na Pense TV, no Instagram da Pense TV, no YouTube, Pense TV. Você me escuta toda a programação, eu, Fabiano e Lima, você vai me escutar pela Pense FM. Baixa esse aplicativo, você tem que baixar esse aplicativo só por enquanto para Android. Pense FM, aí você vai ter lá toda a programação músicas selecionadas. É, é show, gente. Eu vou dizer para você que é show. E vem muita novidade ainda aqui na empresa, viu? Vem muita novidade para cá. E novidade no programa Gato Preto. Vai ter novidade aqui. A produção já tá preparando ali, eu já tive a reunião agora assim que eu cheguei com a produção. E agora o programa vai ter vai ser produzido também. A a empresa contratou já uma produtora que vai já começar os trabalhos aqui, certo? Com Lima Lima Souto, Jorge Filho, tá certo? Então vai vir novidade aqui no programa, viu, gente? O gato preto pode esperar que vai ter coisa nova no programa. E também fatos novos em todos os programas aqui da Pense TV. Não é isso, Edson? Gente, estou indo embora. Quero agradecer a Deus por mais um programa. E queria também pedir a Deus que cuide daquele pessoal de Brumadinho. gente que as pessoas sobreviveram e vamos orar muito, vamos rezar muito por esse pessoal lá de Brumadinho, tá certo? Os animais, as pessoas que estão desaparecidas e também pela alma de quem se for, tá certo? Paraíba, um abraço, fique com Deus até amanhã aqui, tá certo? Um abraço, fui. Olha o gato, rapaz.